Olá, o vídeo de hoje vai-se passar no aeródromo de Águeda. Não são multirretores, mas voam. Por isso, já sabem, há que deixar aquele apoio final. A uma de escala e é considerado um a Um bocadinho do que se passou no fim de semana. Eu só tive tempo de ir lá no domingo, já mesmo no final, onde toda a gente estava a sair embora. Mas mesmo assim, ainda consegui tirar algumas poucas imagens. Desde já agradeço a organização do evento por me ter deixado de ir para a zona dos pilotos. que aquilo era uma zona restrita e o público não podia entrar naquela zona. Já um grande obrigado por me terem deixado estar perto dos pilotos. E antes de me ir embora, peço, se vocês gostarem do vídeo no final demonstrem, compartilhem com os vossos amigos, e se não forem subscritos, é só subscrever. E agora vou deixar o final com o vídeo de um freestyler a fazer acrobacias aéreas. eu vou fazer algumas manovras do campeonato, que eu mais fazer. Sou os do chamado Freestyle. Muitas são da Eu tenho que apresentar na prova. E vou ao com o número das com o... Está a Estamos muito difícil, com muitos muito, muito o piloto. Às vezes é muito assim de de em que os que eu que ser em que os está em muitas destreza, muitas horas de voo, para poder Só assim, está fazendo um campeonato muito, muito em que todos os pilotos de todo mundo continente e o entre ficou e 29 minutos por isso ficamos representados a mais alta e que fora e agora assistem a outros caras pilotos nesta área Estarem agora o clube em dois cenários Muitos é me preocuparem um das superfícies ideal em quase a graus para conseguir manter um avião parado Difícil eu sabia que a de é e centímetros de 10 o da Eu sabia que de fogo. com uma jogadora do O fogo é está, está a cerca de 6 graus, o ah. Uh -huh. O líquido ao contacto com o gás cápsula para fora para ser fogo, é tudo de fogo. Reparem para este aluno que está aliado Reparem agora porque eu vou estar com o rádio atrás das costas. Não é mais difícil que eu Paulo tenha o rádio à frente. Imaginem atrás das costas e continuem a fazer esta cenária. É, passando, vai. Por isso eu peço uma sala palmas para que eu o a de marca e é muito vai vai para o a é o Wilson, Wilson Acaba de fazer uma com o Fulmo.